Alô, oi. Sétima sessão ordinária, 16 de março do ano de 2021. Senhoras e senhores, imprensa, ouvintes da Rádio Câmara, da TV Câmara, que acompanha pelas redes sociais, público presente, bom dia. Agradecemos a presença de todos. Lembramos que continuamos, continuamos com as sessões no período diurno, com as medidas restritivas de combate ao coronavírus inclusive sem o atendimento presencial na Câmara, nem como público nas sessões, além da redução do tempo de uso da tribuna. Peço a todos um minuto de silêncio, as vítimas dessa semana, pioneira desbravadora Dona Janine Leal Custódio, que foi prêmio Mulher de Destaque na edição de 2013, o investigador de polícia Marco Aurélio, e hoje de manhã, uma notícia triste: falecimento do pioneiro desbravador, é, cidadão honorário de Alta Floresta, seu João Martins Bernal. Por favor, um minuto de silêncio. Solicito do senhor secretário a leitura da lista de presença. Bom dia a todos. Lista de presença da sétima sessão ordinária, 16 de março de 2021. Adelson da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Dercy Paulo Trevisan, Douglas Teixeira, Francisca e o Marli Teixeira. Francisco Ailton dos Santos, José Vaz Neto, Leonice Claus dos Santos, Marcos Roberto Menin, Oslen Dias dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Verificando o coro. Verificando o coro e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos ao expediente. Ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem for ao contrário, que se levante. Ata da sessão anterior aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 124, autoria, vereador Luciano da Silva. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gamba... E ao diretor de trânsito de alta floresta, que sejam instaladas placas de sinalização e de regulamentação, advertência e indicação ao longo das avenidas Ariosto da Riva e Ludovico da Riva Neto, com o objetivo de reduzir acidentes, orientar e facilitar o trânsito no município. Indicação número 125, barra 2021, autoria, vereador Luciano Silva. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gamba e ao prefeito e ao secretário de saúde a disponibilização de mais um local para atendimento, para consultas e exames para as pessoas suspeitas de estarem contaminadas com o coronavírus, aglomeração no posto de saúde Ananere é, e pode infectar pessoas que buscam consultas e exames no local. Indicação número 126, barra 2021, autoria vereador Luciano Silva. É, o vereador indica ao prefeito Valdemar Gamba e ao secretário de saúde a implantação de um telefone para agendamento das consultas e exames de pessoas com sintomas de Covid-19. O agendamento através de telefone tem o objetivo de reduzir o número de pessoas no local das consultas e disseminação do vírus. Indicação número 127, barra 2021, autoria, vereador José Vaz Neto. O vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito a necessidade da construção de um quebra-molas, faixa elevada no cruzamento da avenida Ayrton Senna com a perimetral Telespires, bem como a pintura das faixas e instalação dos sinalizadores óleo de gato. Indicação número 128, barra 2021, autoria, vereadora professora Ilmarli Teixeira. A vereadora indica a Secretaria de Infraestrutura, com cópia para a chefia de serviços urbanos da Prefeitura de Alta Floresta, realizar a limpeza da área da antiga Biblioteca Municipal. Indicação número 129, barra 2021, autoria, vereador Ilmarli Teixeira. A vereadora ela indica à Secretaria de Infraestrutura a necessidade de realizar uma elevação na parte frontal das duas entradas do Ginásio Esportivo do Ginásio Esportivo Geraldo Ramos. Indicação número 130/2021, autoria vereador Marli Teixeira. A vereadora é, indica à Secretaria de Infraestrutura a necessidade de realizar o serviço de reparos à manutenção das ruas Frei Caneca e Frei Henrique de Coimbra, ambas do bairro Jardim Imperial. Indicação número 131, barra 2021, autoria vereadora Imarli Teixeira. A vereadora é, indica à Secretaria de Infraestrutura a necessidade de revitalização completa da sinalização placas, faixas para pedestres e quebra-molas de, de toda a perimetral Rogério Silva no município de Alta Floresta. Indicação número 132, barra 2021, autoria vereadora Ilmarli Teixeira. A vereadora indica à Secretaria de Infraestrutura a necessidade de realizar o serviço de reparos e manutenção da pavimentação asfáltica na avenida Ayrton Sena. Indicação número 133, barra 2021, autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica à Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde de Alta Floresta a necessidade de atender às demandas de reforma do laboratório da Vigilância Ambiental do bairro Cidade Alta, próximo à Policlínica. Indicação número 134, barra 2021, Autoria, vereador Douglas Teixeira, indica à Secretaria Municipal de Saúde, é, com cópia ao Conselho Municipal de Saúde, a necessidade de atender às demandas da reforma das unidades de saúde Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim das Flores. Indicação número 135, barra 2021. Autoria, vereador Douglas Teixeira vereador indica ao deputado Ulisses Moraes a necessidade de uma emenda parlamentar viabilizar as demandas de reforma das unidades de saúde de Alta Floresta. Indicação número 136, barra 2021, autoria, vereador Douglas Teixeira. vereador indica à Secretaria de Saúde a necessidade de atendimento odontológico em todas as unidades de saúde do setor rural. Indicação número 137, barra 2021, autoria, vereador Francisco Ailton dos Santos. O vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos a necessidade de construir uma faixa elevada para a travessia de pedestres em todas as vias que dão acesso à rotatória do bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, como Avenida Amazonas, Avenida Robson Silva e Avenida Mato Grosso. Projeto de Lei número 2089-2021, é, Autoria, Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei número 2616, de 22 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual, a LOA. Exercício Financeiro de 2021 e das outras providências. Projeto de Lei número é, 2090-2021, Autoria, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro na Lei nº 2.616, de 22 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2021 e das outras providências. Passo a fala ao nosso presidente. As matérias, ora apresentadas, serão encaminhadas conforme Disposição regimental. Passamos o uso da tribuna. Comunico aos senhores vereadores que o tempo destinado, que o tempo destinado de cada um é de três minutos e meio. Pela ordem, vereador Douglas. Senhor Presidente, mesa diretora, demais vereadores, servidores da casa, todos que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem também pela Rádio Câmara, senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar a todos com um bom dia. Senhor Presidente, é, estivemos fazendo algumas visitas na zona rural, fiscalizando e vendo também as condições das estruturas dos órgãos públicos das escolas, também das estradas, também das unidades básicas de saúde, também conhecida como PSFs, né, e podemos notar como é degradante as condições de algumas dessas estruturas, senhor presidente, que nós estamos visitando, principalmente na zona rural. O prefeito Chico Gamba, ele tem muito trabalho pela frente, senhor presidente. Outra coisa... Senhoras e senhores, não podemos permitir, senhores vereadores também, que um paciente fique mais de oito horas aguardando para ser atendido ali nas síndromes gripais, vereador Marli Teixeira. Temos que tomar uma atitude junto com o Poder Executivo. Tá? Isso é um desrespeito à nossa população. Então, gostaria de pedir para o secretário Laureano, para o prefeito Chico Gamba, que tem feito... É um trabalho em conjunto aqui com a Câmara Para que eles possam resolver esse problema Para que nós possamos respeitar o direito e a legalidade Que a Constituição nos permite e nos dá De ter um atendimento eficaz Pelo sistema único de saúde que é o SUS Então senhoras e senhores Eu venho aqui senhor presidente Pedir aos senhores vereadores Para que nós possamos cobrar O poder executivo para que esse atendimento seja mais rápido. Né? Assim como o vereador Luciano também já indicou ali, para que tenha outro ponto, nós já conversamos isso com o secretário, com o prefeito. Isso é muito válido. Parabéns a todos os vereadores que estão comprometidos é, também em combate ao coronavírus. Senhor presidente, lamentavelmente eu também finalizo o meu pronunciamento com uma nota de pesar pelo falecimento do policial civil Marcos Aurélio e da minha amiga Geni Leal. Entre tantas outras vítimas, senhor presidente, que faleceram, vítimas dessa doença coronavírus, gostaria de desejar meus sinceros sentimentos a todos da família que tiveram familiares vítima dessa doença do Covid-19. Não existe dor maior do que perder um ente querido, vereador e Teixeira. Então, gostaria aqui de desejar meus profundos sentimentos. Toda semana nós perdemos amigos, entes queridos, por essa doença. E por isso nós estamos aqui preocupados para que nós possamos encontrar algum mecanismo para que nós possamos ser mais eficazes no combate dessa doença coronavírus. E gostaria de finalizar, senhor presidente, com um versículo bíblico em homenagem à minha amiga Geni Leal, que tem aqui como filho o servidor dessa casa, Lindomar. Quero mandar um abraço a ele e a todos os seus familiares. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto o que amam a sua vida. Deus abençoe a todos. Quero, quero lembrar os senhores vereadores, com dois minutos e meio eu vou bater a sineta, vai ter um minuto para encerrar, tá? Na sequência, Francisco Ailton. É, bom dia a todos é, e a todas. É, é, fiz uma indicação das faixas elevadas na, na rotatória da cidade alta é, a pedido de, das pessoas que trabalham próximo. É, os carros, os passam em alta velocidade e e alguns amigos me cobraram e fiz essa indicação. É, outra coisa é, sobre a Covid, é, a dona Maria Aurizan, é, a senhora que eu indiquei como uma mulher destaque, ela se encontra na UTI, ela foi transferida para a UTI ontem, ela e o seu esposo está é, no hospital regional e eu peço a oração de todos por eles São são pessoal que são amigo meu há décadas e essa semana passei uma semana correndo para resolver as situações deles e, mas isso, é isso aí gente, é, e um abraço a todos aí, um bom dia tá? obrigado Na sequência, vereador Leonice. Bom dia a todos, bom dia, ao nosso presidente, os demais companheiros, a nossa amiga vereadora, as colegas aí presentes. É... Falar pouco, né? Mas com muita tristeza no nosso coração. O que essas percas que nós estamos tendo aí no nosso município, né? É, o nosso colega que perdeu a nossa mãezinha, isso é muito triste, né? É, a gente quer dizer que só Deus para confortar o coração deles, né? E também quero dizer para a população que se dependesse de nós. Pode ter certeza que a gente luta, mas não depende da gente para fazer alguma coisa desse bicho, né? Desse Covid. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que o Douglas, vereador, colocou ali. Também estou preocupada com o Covid. O pessoal está reclamando bastante do, do período lá, né, gente? Então, o secretário dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha, ver o que está que acontecendo lá, né? Quero agradecer o secretário de saúde também, por outros motivos, o Carlos, o Nilvan e os demais funcionários lá dentro, que têm atendido muito bem quando eu procuro a secretaria, que é quase todo dia. Também quero colocar para a população que eu e o vereador é, Naldo da Pista, o Ailton, a gente tem feito visita aí nos postos, e sobre a limpeza, né? Tem sido atendido pelo seu João e é dois coordenadores e os demais da equipe que tem atendido nós com muito carinho. Então, quero deixar meu, meu abraço aqui para eles e dizer que nós estamos aqui para trabalhar. Nós só demos uma paradinha, é, trabalhando um pouquinho menos, que foi um pedido do nosso presidente, que ele tem razão nós não podemos levar a doença para os outros e nem adquirir para nós também então quero deixar meu abraço e quero dizer que a gente continua trabalhando e lutando por vocês aí tá na sequência vereador e marli meu bom dia a cada um e a cada uma aos edis vereadora leonice em nome de todas as mulheres, eu cumprimento todos aqueles que nos assistem pela Rádio Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu pactuo da mesma informação e do mesmo sentimento de que possamos, através da Câmara de Vereadores, sugerir, através do vereador Douglas e do vereador Luciano, quero sugerir um documento unificado, onde possamos solicitar um outro posto de atendimento a, em relação à Covid-19. Uma ação unificada dessa casa, com certeza, nós teremos a condição de viabilizar o atendimento, até porque a nossa função é de fiscalização. Quero chamar a atenção dos EDIs e do nosso presidente, de que nós temos mensalmente valores de aluguéis que se diferenciam de 10 mil a outros valores inferiores, nós temos um prédio com todas as condições de ser reorganizado, de sofrer uma pequena reforma, com um conjunto financeiro considerável, onde nós possamos minimizar e, inclusive, colocar outros órgãos para funcionar, que é a antiga biblioteca municipal. Hoje, nós temos a Secretaria Municipal de Educação, que paga um valor de 10 mil reais em um aluguel. Se nós observarmos a infraestrutura daquele prédio, é possível fazermos a manutenção e diminuirmos com, é, considerável um valor de aluguel. Quero parabenizar os secretários, em especial de infraestrutura e serviços urbanos, que têm atendido a todos os EDIs. Um abraço a cada um e a cada uma e possamos seguir em frente, nos protegendo e protegendo a quem amamos. Bom dia e obrigada. Na sequência, a vereador Zé Esquiva. Bom dia, senhor presidente, bom dia companheiros e companheiras vereadores. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio câmera ou estão nos acompanhando por redes sociais, os assessores aqui presentes. É, não tem muito o que falar, não, eu... Ainda estou lutando contra esse decreto do Covid. Eu acho extremamente absurdo. Mas hoje eu queria falar, falar de duas coisas. Ontem eu encontrei um empresário que mexe na parte artística da cidade. Ele mexe com som, iluminação, palco. Ele falou algo bem interessante. Estão é, ainda sendo cobrados os impostos deles, Alvará... É, ISSQN, ISSQN não, porque eles não estão trabalhando, né? Mas o Alvará, o CNPJ, eles acabam pagando normalmente. E aí que eu vejo, é um dos setores que mais está sendo afetado. E ainda estão sendo cobrado imposto. a gente podia conversar, o senhor prefeito, olhar para essa classe né, trabalhadora e ver se conseguia fazer uma negociação, ou prorrogar o prazo ou até mesmo isentar eles desse último ano que eles não trabalhou, em busca, eu sei que eu, a prefeitura precisa da arrecadação de impostos, mas eles também precisam viver, então sem trabalhar isso se torna difícil. É, gostaria muito que olhasse é, para esse setor, essa classe, um pouquinho com melhores olhos, tipo da, tanto da alimentação, do setor de buffet, buffet o setor é, de decoração, iluminação, esse pessoal que cuida e trabalha com eventos vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade com eles e também queria falar que está acontecendo uma, algo que eu não tô que eu não concordo não concordo mesmo eu, eu entrei na câmara eu entrei para política entrei para política pra gente acabar com privilégios político e eu tô vendo isso acontecer e eu não concordo tô vendo políticos usando da sua força de poder, senhor pre presidente, para aquadir alguns, alguns funcionários públicos para forçar o, o alto benefício, ou dele, ou de aliados, ou de familiares. Isso é inadimplente, isso é imoral, ilegal, isso é vergonhoso. Eu entrei aqui para a gente lutar por, por, por igualdade. Eu, o jeito que eu quero que seja tratado, eu quero que tratem a minha mãe, eu também quero que tratem as pessoas que não que não tem acesso a mim. Agora, quando a gente dá prioridade a uns e, e, e ferra o outro, isso está totalmente errado. Eu estou vendo isso, vou lutar contra, ainda não vou citar nomes, mas pessoas que devem estar tá assistindo agora já sabem que eu vou atrás. Esse negócio de coagir funcionário público para benefício dele próprio, ou de familiares que são servidores públicos, ah, isso eu acho errado, imoral, ilegal, e vamos lutar contra isso. Eu quero igualdade a todos, senhor presidente. E o que estão fazendo não é certo. Agora, quererem usar de desculpa para falar assim, ou, ou você faz isso, ou, ou o prefeito vai ter problema, ou eu não vou trabalhar, ou eu sei o quê. Não vai caçar outro emprego, porque a prefeitura não é lugar de cabide de emprego, não, e nem a Câmara dos Vereadores. O funcionário público tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não é para ser tratado no pão de ló, não. É isso aí, muito obrigado. Na sequência, vereador Adelson. Bom dia, senhor presidente, Tuti, demais vereadores, assessores presentes em nossa sessão, rádio-câmara, mídias, Vereador Zé Esquiva, realmente o que pronunciaste na tribuna é sério, certo? Muito sério e tem que ter realmente a vigilância, não só de vossa senhoria, mas de todos nós vereadores e da população em si. Coincidentemente, vereador Esquiva, coloquei na pauta para falar agora da ouvidoria. Estive cedo falando com responsável de Pires, perguntando da demanda, como é que está acontecendo, viu, senhor presidente? Se está realmente tendo demanda, é razoável, é grande, é pequena, ele nos falou informalmente que está sendo razoável. E é dessa forma aí que nós pedimos para a população, em geral, que a ouvidoria não é também, viu, Zé Esquiva, só para denúncia, mas também para sugestões, até projetos para que nós possamos realmente desenvolver, para não precisar fazer uma abaixo-assinado, iniciativa popular, porque já estamos aqui como vereador, representante do povo, eleito pelo povo, independente de partido, de fato, para fazer leis e defender os nossos interesses. Interesse da população, interesse de todos que precisam viver bem e em comum com todos. Não só uma parte, não é só a periferia, não é só o centro não é só empresários, enfim, o bem de um é bem de todos. Nós fomos eleitos representantes do povo, queremos ser vereador em si, todos nós queremos ser, todos nós estamos com energia para trabalhar. Peço a todos, a população, quem está acompanhando pela rádio, pelo fake, que todos nós vereadores, nós três, temos energia suficiente para desenvolver o trabalho e defender o bem-estar do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o vereador Naldo. Bom dia a todos. É, senhor presidente, é, gostaria de, de falar a importância da comitiva que foi percorrido quase 200 quilômetros aqui, a comitiva formada pelo prefeito, o senhor secretário Roberto Patel, Francisco Ailton e eu. Nós percorremos essa linha da 325, onde tinha a formação de atoleiros, aqui já começando logo próximo aqui da prova de laço, é, mais para frente na Serra do Mariote, onde estava a formação de, de atoleiros. Percorremos a pista do Cabeça, assentamento Jacaminho, na linha lá do Sr. Hermelino, onde os produtores de leite estavam reclamando que não estava passando caminhão para recolher o leite. A formação lá de três atoleiros, inclusive até agora está crítico. O caminhão do leite não está mais tendo condições de andar por ela, está vindo aqui pela linha da cidade aqui da 325. Antes recolhia o leite com dois dias, agora está recolhendo em quatro dias. Eles estão reclamando que se acontecer alguma coisa com o caminhão, é, os resfriadores estão totalmente cheios, pode estragar o leite deles. É, o do setor sul, aqui na quarta, na terceirinha, na segunda, é na faixa de 15 bueiros quebrados, 10 pontes. Só que na quarta-feira já caiu mais dois lá no assentamento, Jacaminho, já prejudicando a travegação do, dos caminhões. Aí o pessoal ligaram reclamando que não tem condições de passar caminhões pesados, os caminhões de sal, o de gado que eles têm que passar por elas. É, eu e agradecer aos produtores, que eles estão fazendo parceria, os produtores de grão lá do fundo, o senhor Ângelo Carlos, o senhor Eugênio e o Mário Cândido. Eles, na parceria, já estão tá vendo a situação do nosso município, eles fornecem caminhões lá, a patrol, então é uma ajuda com os carros do Estado também. Está sabendo a situação que se encontra aqui no nosso município. Enquanto não trocar esses bueiros para concreto, fazer bueiro, fazer. É, nós vamos estar sempre aqui, todo ano aqui reclamando, é enxugando gelo. Sempre vai ser desse jeito. Nós paramos lá na. Aproveitando a fala do senhor Douglas aí, nosso vereador, o postinho de saúde, do jeito que se encontra, o Estado que está. As condições de abandono na saúde. Quem foi. Ouro Verde, que hoje era a escola agrícola, um, um lugar de orgulho para a nossa cidade, um ponto de referência. A Ouro Verde, situação dos dois lados da estrada com ponte quebrada. O, a saúde, péssima. Falar em saúde não é só aqui dentro da cidade que está tendo esses casos de, de, de Covid, não. No setor rural, lá na nossa região, tem mais de 15 casos. Semana passada morreu uma senhora da pista, a Dona Maria de Oliveira, então, por isso que sempre cobro, toda semana aqui do secretário, dia de visita do médico, leve medicamento para o nosso povo do setor rural. Não deixe eles vir deslocar aqui até na cidade para precisar ir até na cidade alta, pegar esses medicamentos. Vamos dar uma olhadinha assim, um olhar especial pelo nosso povo. Por enquanto é só. Muito obrigado. Bom dia a todos. Na sequência, vereador Luciano. Bom dia a todos. A velha política, vereador Zé Esquiva, ela vem não só de políticos antigos, mas de cabeças velhas, de ideologias velhas. Senhor presidente, eu concordo em, é, plenamente com o que o vereador Zé Esquiva falou e me coloco à disposição, vereador, para ajudar o senhor nessa, nessa luta contra a velha política. Independente de ser os integrantes serem simplesmente servidores públicos nomeados, contratados, efetivos, ou serem vereadores, ou serem prefeito, não interessa. Se estiver usando da velha política para se beneficiar ou beneficiar alguém, eu me coloco à inteira disposição. E eu tenho certeza que tem mais vereadores aqui que se colocam à disposição também. Nós não queremos que esse sistema político continue no nosso meio. Com relação à ouvidoria, eu até sugiro, vereador, presidente, que seja feito um... um Processo de prestação de contas objetivo. Não precisa ser falado o que está sendo discutido na ouvidoria, mas os números, as pessoas que estão sendo atendidas, aonde está sendo encaminhada, para a gente poder ter uma noção dessa fiscalização também. Afinal de contas, a gente recebeu o senhor mesmo, deve ter recebido muita crítica com relação à nomeação do ex-vereador Dida para assumir esse posto em virtude do salário, em virtude do cargo, acabou recebendo muita crítica, então eu sugiro que seja feito um, um processo de prestação de contas objetiva, para que nós tenhamos conhecimento e possamos também responder à população quando é, nos questionam nas ruas. Com relação ao posto de saúde, vereador Ilmar Lee, é, Leonice, Douglas, Adelso, vamos sim fazer um documento em conjunto, acabei de fazer uma indicação para que fosse feito uma disponibilização de um novo local para fazer os exames e as consultas de Covid. Vamos fazer um pedido em conjunto também, para fortalecer isso aí. Porque a aglomeração que está sendo cobrada nos comércios, nos mercados, não está sendo respeitado nesse local. Todos os dias eu passo ali em frente, pelo menos duas vezes ao dia, pelo menos duas vezes ao dia, e sempre tem muita gente. Já passei ali de ver mais ou menos uma média de 50 a 60 pessoas, Sentadas ali, aglomeradas, esperando pelo atendimento Naquele local, quem não chega com a doença, ele sai de lá contaminado Então o secretário ele precisa se atentar para isso Está sendo cobrado bastante com relação aos comércios Mas a Secretaria de Saúde não está fazendo a sua parte Indiquei também um telefone Para que as pessoas não precisem ir diretamente para lá ficar aglomerando Ligue no número de telefone, agenda o horário Chega no horário para ser atendida Não vai ter um número alto de pessoas se aglomerando Reduz também a aglomeração então, são duas sugestões aqui que podem ser feitas. E com relação à prefeitura. Ontem eu estive na prefeitura, até tirei foto e mostrei para alguns servidores, mostrei para alguns vereadores. A prefeitura está cobrando através dos fiscais que não seja feita aglomeração e está é, é, em vários pontos. Da prefeitura está aglomerado. Muita gente é aglomerada. Agora eu fiquei, eu acabei de ver que o prefeito vai é, é, emitir um decreto agora para que seja aumentado o, o período de atendimento da prefeitura, ótimo, isso é que o governador deveria fazer, não aumentar essa medida que ele está fazendo. O governador está prorrogando, hoje ele anuncia a prorrogação por mais 15 dias, aí eu concordo com o que o Zé Esquiva falou, de nada adianta ficar prorrogando isso aí, quebrando o comércio, e não está resolvendo nada, o número de casos continua igual, exatamente igual, ou maior. Então, parabéns ao Chico por essa medida desse decreto para ampliar o horário de atendimento. E pedir então para que... Os órgãos públicos evitem a aglomeração, se querem cobrar dos comércios que evitem a aglomeração. Obrigado, vereador. Vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores de mesa diretora, companheiros vereadores de plenário, imprensa, que acompanha através da rádio câmera e do Facebook, das mídias sociais, é, agradecer aos colegas que trabalham no gabinete Meu bom dia, seja bem-vinda Senhor presidente Só para reforçar as pessoas que nos acompanham através do Facebook E também da Rádio Câmara A minha batalha continua na luta Principalmente ao bairro Jardim Panorama Que é a questão do asfalto Para que fique pronto logo esse projeto Para que a gente possa protocolar junto ao deputado e ser liberada essa emenda para fazer todo o asfalto do bairro Jardim Panorama. Outra reivindicação minha é que fique pronto também, senhor presidente, o projeto da rede de águas, da rede de água lá do loteamento, onde vai ser feito 213 casos. A empresa me ligou ontem, também me ligou o Vito, da MT Par, dizendo que só aguarda esse documento para que protocolo na Caixa Econômica, e aí já começa a construção das 213, 212 casas. Essa é a minha reivindicação, continuarei cobrando e dizer a todos que se cuidem, né, porque essa doença veio mesmo para levar as pessoas que a gente tanto ama, então depende de cada um de nós se cuidar. Né? É, cada um tem seu pronunciamento, eu concordo com essa questão do... Do decreto de, de, de, se, de se cuidar, de, de as pessoas ficarem mais em casa, mas infelizmente tem outras pessoas que já têm um pensamento diferente e eu respeito. Mas eu peço a toda a população: se cuida, porque o momento não é fácil, é muito difícil. São pessoas queridas que a gente está perdendo e não foi nenhuma, nem duas, são várias. Né? Funcionário público mesmo. A gente já tem aí vários funcionários, colegas que trabalharam junto e que, que já não está aqui mais junto com a gente. E a dona Geni, que é uma parceira, uma pessoa guerreira, lutadora, pessoas da, da, da Igreja Católica, que sempre ajudou, que sempre participou da entidades e que fez seu trabalho social em nossa sociedade. Então, meu sentimento a todas as pessoas que estão Lutada, e especial para a família... Do, do Ademar Leal e perdeu a dona Geni muito obrigado fica a todos com Deus sequência vereador Menin senhor presidente seu nome cumprimento a mesa diretora Vereadora Leonice, vereadora Yumarli, demais vereadores, quero aqui agradecer a toda a equipe da Secretaria Parlamentar, a Rose, da Presidência, todos os assessores e assessoras dos nossos vereadores, quero aqui cumprimentar a todos que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, Senhor presidente, com tanta dor essas percas e ainda temos mais notícias que nos decepcionam mais uma vez seu presidente está sendo adiado a tal licitação do Boa Nova eu não aguento mais infelizmente eu não aguento mais fazem quase seis meses que eu entreguei o projeto pronto, aprovado, para ter simplesmente uma posição jurídica da Prefeitura Municipal e abrir a licitação e começar essa tão sonhada obra. E está aí. Era para ser dia 18. Infelizmente, não vai ser mais dia 18. Ontem liguei para a dona Maria Estela... Assessora da Sinfra, uma pessoa maravilhosa que nos ajudou nesse projeto. Infelizmente está com Covid, não pode nos ajudar. Passou o contato de outro assessor, está verificando para nós. Mas, gente, pelo amor de Deus, só tem duas coisas para a gente falar isso aí. Ou é politicagem ou é incompetência. Seis meses para fazer uma licitação, para receber um dinheiro. Para dar um conforto para um bairro, estão brincando. Estão brincando de administrar. Isso eu não vou aturar mais. Com que cara que eu vou chegar no meu deputado e falar, nós precisamos de mais uma emenda. Se a emenda chega e não é resolvido. Não está mais na época de treinar ninguém. Vamos pegar pessoas competentes e colocar no cargo pessoas que saibam e que tenham responsabilidade. Alta Floresta não é uma cidade pequena. Alta Floresta é uma cidade a nível nacional, gente. A cidade que mais cresce. Mas cadê as pessoas competentes nos cargos? Já se passou aí, ó, prefeito, os seus três meses. Não deu certo? Troque! Troque, pelo amor de Deus, para nós não precisarmos ficar nervosos na tribuna prefeita. Eu não aguento mais. Vontade a gente tem de correr atrás, buscar, traz o recurso até aqui. E a incompetência para. Então eu não posso aceitar escalada. Peço desculpa novamente ao povo do Boa Nova. Me desculpe, mas a minha parte eu estou fazendo. Espero que a prefeitura com dignidade, com responsabilidade. Acredito muito em você, meu prefeito Chico Gamba, mas coloque pessoas decentes, pessoas que querem trabalhar e que querem olhar para o povo com um olhar de que quer trabalhar mesmo, e não de brincar. É isso que eu peço. Estarei hoje, indo a Sinop, tenho uma reunião com Juarez hoje, e, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia a ele. Mas também vou pedir e me auxilie, como ele foi o grande prefeito da cidade de Sinop, para que a gente resolva de uma vez por todas esse problema do Boa Nova. Fiquem todos com Deus e desculpe o meu desabafo. Na sequência, vereador Claudinei. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, bom dia a todos. Eu quero aqui me solidarizar com as pessoas que estão nesse momento tratando dessa doença do Covid, as famílias que perderam seu ente querido, Dona Janine Leal, Marco Aurélio, são os últimos, enfim, a todos. Seu presidente, é, o que o vereador Menin tem dito é de grande valia, eu moro no bairro Boa Nova, sou o vereador representante do bairro, essa emenda já vem desde a legislatura passada e o povo lá não tem mais paciência para aceitar esse tipo de situação. A gente sabe que a coisa demora, realmente agora até tem fundamento que está se pedindo, mas gente deviam ter analisado isso antes, a planilha ficou tanto tempo parada, essa licitação, que as coisas sobem e precisava aumentar o valor da obra. A obra foi aumentada... Em 700 mil reais o valor da construção do asfalto do bairro Boa Nova 2. O prefeito Chico Gamba já sinalizou que vai arcar com essa despesa, é um mal menor, né Menino? Porque se você for ter que alocar esse valor no orçamento do Estado, eu acho que praticamente estava com essa obra perdida. O que precisa é agilidade para as coisas acontecerem. O povo não aguenta mais essa demanda, essa enrola, está um ano com esse dinheiro na conta e a gente não consegue realizar essa obra. Eu acho que já deu isso aí, vamos fazer o que tem que fazer e para o verão agora a gente possa estar tá pronto para executar essa obra. Não tem mais desculpa para a gente levar para a população. Infelizmente está desse jeito. Quero também agradecer a prefeitura municipal, a gente está tendo recuperação no bairro Bonova, tanta recuperação no tapa-buraco, como recuperação das estradas não asfaltadas, a escola 19 de maio hoje também está fazendo uma limpeza geral, então preciso agradecer também o prefeito Chico Gamba, a equipe da limpeza lá do Irmão Saulo, o Dirceu, o Humberto, que está atendendo o nosso pedido aí. Vou dizer também, senhor presidente, a gente está praticamente com a nossa cidade toda em busca de recuperação de pavimentação asfáltica e também de estradas não pavimentada. Tem uma demanda aí do bairro Boa Vista, uma demanda da rua T4, T2, e a gente precisa dar mais agilidade nessa situação. Eu entendo que a zona rural também tem a preocupação, mas a gente tem muita situação aqui na cidade que as pessoas não estão conseguindo adentrar a sua residência. Está sendo feita a recuperação por parte da Secretaria de Infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, o maquinário que tem, a demanda de, de funcionário que tem não está sendo suficiente. Eu acho que a chuva está indo embora e está na hora da gente começar a pensar e aumentar essa estrutura do Roberto e dar condições de trabalhar. Porque como o Menin falou, a floresta não tem que pensar pequeno, a gente já é um polo. Precisa pensar grande, precisa evoluir. Isso aqui não é mais para amador. E a gente precisa dar condição para esse pessoal trabalhar. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Se os vereadores me permitem, vou falar rapidamente daqui. Todos concordam? É, se o Menino está indignado, imagina eu, que faz desde o meio do ano que tem uma emenda de 200 mil, do deputado Neninho lá, para comprar uma van ali para fisioterapia, e até hoje não saiu a licitação. É, então, realmente... E eu tenho cobrado o Chico é, na questão da agilidade do procedimento da parte do setor de licitação. É admissível né, a demora com que fazem o processo de licitação. Melhorou muito, mas ainda está lento. Está muito lento. questão do Boa Nova é, é uma briga real de vereadores. É. A planilha está na cifra. Agora depende só da da cifra da OK para poder fazer a, a licitação. Eu, pelo que me falou o prefeito, vai atrasar uns 8, 10 dias do prazo do prazo que era para ser. Entendeu? Não. Vai mais dias. O saúde, o médico olhou, deu de pirona, mandou para casa. Fez uma tomografia, o médico acho que nem olhou, mandou de volta para casa. Aí a enfermeira pegou e falou: Não, isso aqui está errado. Essa senhora está com comprometimento do pulmão. Outro médico olhou, já estava com 60%. Ela está internada no regional, não sabe se vai na UTI não sabe se vai aguentar, não sabe se vai sobreviver. Aí estamos, aquela mesma luta, atrás daquela bendita injeção, para tentar salvar a vida dela. Um, para mim, um erro médico. Uma falha grande do médico, mas muito grande. Para mim, o um idoso que chega num posto de saúde e está com suspeito, ele tem que fazer o teste rápido ali, na hora, Certo? E se ele tiver, ele já tem que sair com o kit dele, dependendo da situação que ele tiver, já encaminhar para o hospital. Principalmente os idosos, né? que são mais frágil. A saúde é mais frágil, a imunidade é mais baixa. Então, quero pedir ao prefeito Chico Gamba, ao secretário, que se atente. E Vamos fazer o ofício, em nome da Câmara, vereadora, se o permitir pedindo que, quero que todos os vereadores assinem, para providenciar realmente um outro lugar, para des, desinchar um pouco o posto da B, você entendeu? E a questão do telefone também, é, é interessante. Né? Tem que melhorar. Os protocolos do Ministério da Saúde são muito rígidos. E se a gente for seguir, vai morrer mais gente. Tem que, de vez em quando, fazer os nossos protocolos. Os nossos. O município tem autonomia para criar os protocolos dele. Entendeu? Então, tem que, precisa realmente é, tomar agilidade nessa situação. O vereador Claudinei, você vai retirar o teu ofício? Todos concordam? Ok, aprovado. Comunico aos senhores vereadores que não há nada no horário do dia. É, então, comunico também aos senhores que a ata dessa sessão será redimida e deliberada Conforme disposição regimental. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão. Com a proteção de Deus, está encerrado.